É isso, linguagem neutra! Nunca foi sobre linguagem neutra ser sobre destruir a língua, ser uma imposição ou não. Sempre foi apenas sobre garantir que pessoas diferentes deles jamais sejam incluídas e respeitadas da mesma forma que eles são. Como podemos ver em vídeos assim, em que uma pessoa está extremamente incomodada com a função de um produto que vai afetar apenas o indivíduo que configurou da forma com que lhe agrada. Linguagem neutra pra se dirigir a você. Essa lacração tá em sul. Aqui a gente vê que o Mac permite com que se escolha como os textos do computador vai se referir ao usuário. O masculino, no feminino ou no neutro. Se ele não marcar neutro, por que, que isso o incomoda tanto? Porque ele se incomoda que uma pessoa use um pertence individual da forma que lhe agrada e que não vai afetar nenhuma outra pessoa. Outra coisa interessante é que por essa tela nem dá pra assumir que o Mac usa neolinguagem. Quando a gente fala sobre linguagem neutra, a gente tem duas direções. Uma é a neolinguagem, que é o uso de formas novas, como elo, bonite, assim de forma neutra, principalmente para pessoas não binárias ou que se sentem representadas dessa forma. A outra seria se comunicar de forma a evitar definir gênero em sua fala, sem precisar de neolinguagem, que é o que parece que o Mac faz, o que dá menos motivo ainda para esse indivíduo se sentir tão incomodado, já que o que falam geralmente é que estamos destruindo a língua, os costumes e não sei o que. No fim, o debate sobre linguagem neutra é apenas sobre respeito, e é isso que querem garantir que nós não tenhamos.